Olá, caro! Olá! Hum. Aqui não, vou cortar essa parte, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a continuação, ó, oh. continuação, o bem atrás aqui porque não tá captando, a continuação de eu ver as coisas que estavam no meu celular, que na parte 1 tinha visto que tinha um monte de vírus. Então eu vou tentar fazer alguma coisa com eles. Hum, meus, meus arquivos Stark de Talotes. Cara, <risos> o negócio tá viajando. Tem o universo hacker. Que negócio é esse? Ó, vou tentar. O negócio é uma travada. Tem que sair, entrar de novo Fazer Ó, tem que sair, entrar de novo Ó, tô assim porque não tá gravando direito Então vou ter que falar bem negocinho assim. Ah, aqui é um botãozinho de microfone Então O celular tá mal assombrado Parte 2 que a parte 1 um, tava vendo que tinha um vírus Então, voltando Maramama Maramama Maramama mara, mara, mara, mara. Mano, mano, mano, mano, mano. Entrei nos documentos. Entrei nos documentos. É... Ó, está de download. Tem. O que, que é isso? Deixa... O que, que é isso? O negócio, eu que instala ele, só que vai vir com um negócio indesejado. que ne... ah, exclui, né? <risos> exclui? Ó, é um APK. Vou ver o que, que tem aqui. É. Vamos ver isso aqui, que na parte 1, um, vou ter que extrair, um, vamos entrar no viruses Ah, vírus o celular. Ar. Não foi possível ser... É onde que tá o negócio, que não tá, que não tá funcionando o hardware. Um, aquele botãozinho da setinha. E, então... Tem que sair. E então, nessa parte 2. Tchauzinho, pessoalzinho. Então, com um sorrisinho. Tchau, tchau. Se inscreve no canal e deixa um likezinho. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. tchim.